Autoconsciência é você identificar as suas próprias emoções. é Você consegue perceber quando você está estressado, ansioso, está com medo, inseguro, está com ciúmes. É a pessoa, ela tem a percepção, a consciência das próprias emoções. Uma vez que você percebe a sua emoção, é você ter um autocontrole emocional. É você perceber o que está estressado. O que, que você pode fazer? A pessoa que não tem autocontrole, ela está estressado Alguém falou com ela, alguém mandou um e-mail que ela não gostou, ela já dá a responder e responde descarregando também. A pessoa que tem autocontrole, ela lê o e-mail, lógico, ela sente o primeiro impacto, porque a inteligência emocional não é você... Ah, nossa, eu vou, virei um... sei lá, virei um Buda agora, de, de um, não sinto, não tenho emoção negativa nenhuma, não sinto estresse nenhum, sou uma pessoa completamente em paz, feliz, o tempo todo alegre. Não é isso que é ter inteligência emocional. Não tem como você suprimir as suas emoções de você não sentir a toda emoção ela tem um objetivo para te dizer alguma coisa é alguma coisa que você tá as nossas emoções é uma comunicação do nosso inconsciente alguma coisa que eu preciso mudar ali às vezes o nosso inconsciente fala através do nosso corpo às vezes a pessoa está com uma doença a, a ciência já mostrou, provou hoje que 90% das doenças são psicossomáticas, criadas pela nossa mente. Se eu não estiver controlando o meu estado emocional, se eu não estiver buscando fazer o que eu, algumas dicas que eu vou te trazer aqui, eu chego em casa, se eu estou estressado e o meu filho está bagunçando ou faz alguma coisa que eu não gosto, e preste atenção, é o que eu não gosto, eu não tenho muito controle sobre o que ele faz, ele é uma criança. Por isso, se ele começa a pular no sofá, é uma criança, criança faz criancice e Eu fico estressado, nervoso e grito com ele por causa disso, mas peraí, o problema está em mim, não está nele. É a forma como eu reajo, eu que preciso ter autocontrole emocional e não ele. Então o que está acontecendo na tua vida são oportunidades de você entender esse sentimento. Aí eu olhei para essa, essa emoção, entendi ela e é a capacidade de mudar. O autocontrole, a inteligência emocional não é eu não sentir a emoção negativa, não é eu pensar de ter uma reação, é o controle sobre essa reação.